Guys, hoje eu vou tirar um X1 aqui com uma pessoa nada mais, nada menos do que especial. É outro, é o 2, né? É o Bijan, guys. É uma criança muito boa aqui, ó. No CSGO, é, moleque da bala pra caralho. E eu chamei ele aqui, desafio ele pro X1. Vamos ver se o um moleque é bom mesmo. Vamos ver se ele vai sentir a pressão. Vamos lá, galera. Espero que vocês gostem do vídeo. Já vai deixando seu like aí no início do vídeo, beleza? Bora, bora? Bora, bora. Aí, vai. Aí eu tomei no cu. Vai com calma aí, mano. Eu que te peço, pô. Vai com calma aí, velho. Pega tiro. É <risos> você, rapaz. Bora, bora. Não pega o tiro, mano. <risos> <risos> Rapaz, eu já vi que você é ruxador, hein? Ai, meu tiro não pega, velho. Respira. Aí, já voltou. Pelo menos um, pra Deus. Ir. Ai, que que é isso aí, mano? Nossa, win. tô cagada. É de a ca eu tô bom, velho. Até pegar uma. Vai, vai virar, hein? certezinha. Ah, um pega, pega o né? Ai, nossa, mano, 85. Nossa senhora. Ai, cinco de vida. Quer morrer não, mano? Caralho, velho. Tu morre. Vai dar pra não. Olha lá. Calma. Foi. Bora Alp agora. Vou criar um lá. Calma aí. Bora, tá. Bora. Vamos pra segunda parte. Da PC é bom, né? Na PC se Você arrebeita. Espero que não seja igual de rifle. Olha lá. Olha lá. Vai me humilhar, mano. Ai... <risos> Nossa, isso foi boa, velho. Eu jurei que você tava no resbala na base. Você movimentou God agora, mano. Quase. Ai, que strepizinho maroto. Ai... Ai, nossa. ai, ah. caralho, velho. Tá difícil aqui, mano. Nossa. Ah, para. <risos> que droga, mano. Ah, nossa, tá muito rato. Aí foi. A Nossa, carai, caguei demais! Nossa senhora! andei eu direito! <risos> ah, <abrigo>, <risos> Nossa, Nossa! ó. Paralho! Ah. <risos> <risos> Como é que fala isso assim? É Bijan? Beijan? Bijan? Bijan Bijan <risos> Você e eu tava no ali, velho Vai <risos> vendo? não, dá para clicar. Ai, você foi muito ratinho agora, cara. Vem, vem na minha. Ah. ah. <risos> <risos> eu sabia que você ia de novo, velho. Vou terminar com sem mira. Nossa senhora, velho. Sem mira, velho. Puta que pariu, mano. Tamo junto, mano. Foi um prazer, viu, Bdian? Tamo junto, meu pra parceria meu, Valeu aí pela oportunidade. Tamo, Tamo junto. Vamos jogar jogo, aí qualquer dia. Eu agradeço, bora. Guys, é isso. Esse foi aqui o x Shizuku... Bijan, né? Como ele fala. E foi um prazer, moleque. Muito gente boa, muito, muito bom também, né? Graças a Deus eu tô bem. Tô conseguindo me manter aqui no X1. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa seu like no vídeo aqui, que é muito importante. Se inscreve no canal também. Se vocês gostou, comenta aí que vocês gostaram do vídeo pra eu fazer mais. Eu vou tentar tirar Xu com um monte de gente. Beleza? Tamo junto, guys. Obrigado pela companhia. E é nóis. Até o próximo vídeo. Valeu!